Opa, tudo cada vez melhor? Rogério Peixoto aqui, do Experimente a Paz. E eu escolhi gravar esse áudio hoje, esse vídeo, para te dizer o seguinte. Libere e deixe sair. Libere e deixe sair. Libere e deixe sair tudo que está ocupando espaço aí em você e que não é seu. Tudo que em algum momento, de alguma forma, por algum motivo... Você comprou, pegou, se apoderou, mas nunca foi seu. Libere e deixe sair memórias, emoções, sentimentos, sofrimentos, sensações e quaisquer coisas guardadas aí dentro de você, te impedindo de ir adiante. São coisas ocupando um espaço valioso e importante, mas essas coisas são sem valor nem importância. E a permanência disso, tudo aí nesse espaço, está te impedindo de chegar onde você quer, de fazer o que você quer e de ser quem você nasceu para ser. Então, agora, repete comigo. Por que, é que eu posso, com facilidade, liberar e deixar sair tudo que me faz mal? Porque eu escolho liberar e deixar sair tudo que não me atende. Porque eu agora libero e deixo sair todas as impressões, percepções e ilusões que até então me impediram de ser quem eu realmente nasci para ser. Porque eu libero e deixo sair tão facilmente todos os pensamentos negativos. Tudo que não é meu, que estava em mim, mas não é e nunca foi meu. Porque eu libero e deixo sair mágoas, ressentimentos, rejeições, desmerecimento, frustrações e quaisquer ilusões criadas por mim no passado. Porque agora eu já consigo sentir o espaço que se faz em mim de leveza, harmonia e paz para receber toda a abundância de saúde, de bons relacionamentos, toda a abundância financeira que eu desejo e mereço ter, porque eu me sinto abundantemente saudável, porque o dinheiro e toda a forma de riqueza entram em minha vida de todas as formas positivas e maravilhosas constantemente, porque a riqueza é tão positivamente bem-vinda, porque o dinheiro é uma energia possibilitadora de realizar tantas outras coisas extraordinárias, porque eu sou tão grato por todo o dinheiro que entra e flui em minha vida diariamente, me possibilitando realizar tantas maravilhas, porque eu sou tão grato as pessoas com quem me relaciono e sempre aprendo mais sobre mim com elas eu escolho liberar e deixar sair tudo o que me impede de experimentar a paz agora respire fundo e solte o ar dizendo paz isso e perceba como há espaço aí dentro de você agora para trazer toda a abundância, todo o dinheiro, toda a saúde, toda a paz que você vem buscando há tanto tempo. Liberando e deixando sair todas essas coisas que te fazem mal e que não te pertencem, você libera espaço para a entrada de coisas maravilhosas para a sua vida. Agora é preciso tomar ação, fazer algo para que realmente você preencha esse espaço vazio de coisas boas positivas abundantemente coisas que podem tornar a sua vida algo muito mais produtivo mais feliz satisfatório algo que te faça realmente sentir muito mais paz e que você tenha um propósito maior do que você mesmo eu espero que esse Pequeno trecho tenha te ajudado de alguma maneira a experimentar mais paz no dia de hoje. Experimente a paz.